Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul Quem sabe seu corretor do Brasil, tudo bom gente? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Como é que tá o verão aí? Olha só, porque eu vou te mostrar essa casa maravilhosa, mobiliada, decorada Tá ficando pronta, faltam algumas coisinhas ainda Você pode ver que ainda tem algumas caixas, algumas coisas ali Até deixei ali, nem tirei, nem limpei para mostrar para você que a casa ainda falta alguns detalhes, mas já tá de apaixonar essa casa aqui. Quero te mostrar ela. Ela fica aqui no condomínio Enseada, Lagos de xangri -La. Ela tem 437 metros quadrados. O valor dela é R$ 5.500.000. Tem a condição de pagamento facilitada para pagar. O terreno tem 450 metros quadrados. Valor de condomínio R$ 1.100.000, tá bom? E PTU em média de R$ 7.000 por ano. Vamos lá conhecer então essa linda e maravilhosa casa que tem com uma condição especial de pagamento. Aqui é a garagem abrigo para dois carros, aqui ainda tem uma caixinha de papelão, aqui ainda tem algo da mesa de sinuca que chegou agora há pouco, novinha. O meu colega Fernando está aqui e ele vai abrir a porta da casa para gente e nós queremos te dar as boas-vindas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao imóvel que pode ser o seu imóvel. Deixa eu te mostrar o meu colega Fernando. Olha aqui, tá ele, ó. <risos> Aí, Fernandão, vamos. Maravilhosa, maravilhosa. Vamos mostrar, fazer um tour pro pessoal dessa casa aqui? Com certeza. Viu? Olha só, gente. Olha o detalhe do piso dessa casa aqui. Olha que maravilhoso esse piso aqui. Um piso porcelanato de um por um polido, com os detalhes rajados que imita uma um granito calacata. Maravilhoso isso aqui, gente. Aqui, então, a sala do imóvel living. Pé direito alto, olha, olha aqui o tamanho dessa sala gente, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas aqui no living Lareira a lenha, pé direito alto Essas cortinas aqui são automatizadas, essa e essa aqui também gente, ó Vou fazer um panorâmica daqui O pessoal ver, olha só Olha que bonita essa mesa de centro aqui gente, ó Maravilhosa né? Ali o lavabo e tem uma suíte, eu vou te mostrar Aqui tem um cassete central Lá tem mais outro cassete central E ali em cima, aqui no living, no pé direito Tem mais um ar-condicionado Eu vou te mostrar detalhe por detalhe Aqui é o aparador do, do hall de entrada da casa Tem um vaso lindo, maravilhoso ali Olha só, gente, aqui ó Um detalhe do lavabo bem interessante Tô, Tá desligada aqui a luz, tá? E a, e a chave tá aqui, ó e essas chaves todas têm um ledzinho. Mesmo dando escuro, você sabe onde é que está a tomada. Olha que bacana, ó. Agora eu vou ligar aqui. Esse aqui é o lavabo da casa. Olha que legal essa porcelana aqui, gente, ó. Parece um barco. Bacana, né? Aqui um espelhão redondo. Esse sou eu também, um pouco redondo, né? <risos> aqui é a parte do, do lavabo, né, <risos> Ah, tem que rir um pouquinho, né, Fernando? Com certeza, vamos rir um pouquinho. Ó, oh, aqui a suíte, tá, gente? Terra da casa. Fernando, a gente chama a suíte do vovô, né? Ou a suíte da vovó. Acho que tu não se enquadra ainda no suíte do vovô, né? Não, não, não. não mas eu espero já um me enquadrar, né? Esse, é meu, esse belo presente aqui, né? Olha só, aqui então a, o, o banheiro da suíte Terra. Olha que bacana, gente. Aqui, ó, todo já com box, com a cuba também lindo, maravilhoso aqui, já também com ar-condicionado split aqui embaixo, gente, ó, essa aqui então é a suíte térrea, tá, gente, a suíte aqui de baixo, um detalhe que eu não comentei, passei aqui sem querer, todas as suítes, tá, tem piso aquecido, a casa tem piso aquecido praticamente em todas as áreas, tá bom, e isso é muito bom para quem vem morar no inverno, a nossa praia faz calor bastante no verão e faz muito frio no inverno, só não neva aqui por causa do mar mesmo, Olha que lindo esse livro, ó. Pé direito alto. Bacana, né? Vou mostrar aqui, Fernando, ó. Pro pessoal. Agora vamos para a melhor parte da casa. A melhor parte da casa. Principalmente para nós gaúchos. Sinuca? Não. Sentar na mesa e ver o lago também, não. A melhor parte é a parte de fazer churrasco, a parte gourmet. Olha só, gente. Ó, enquanto você tá aqui jogando a sinuquinha, até tá com plástico, ó. Esse plástico só tem direito de tirar o proprietário da casa E isso é algo interessante Desbravar a mesa de sinuca que compõe a casa Olha que lindo aquele painel de cristal ali, gente Ali uma, são duas cristaleiras, tá? Do lado aqui Vamos, vamos mostrar ali de perto, Fernando, para o pessoal ver Olha só, eu gosto de mostrar detalhe por detalhe ó, Aqui, gente, olha o puxador aqui, ó Vamos abrir aqui Olha que lindo isso aqui, gente, ó Maravilhoso, né? Aqui tem um nicho, gente, ó Tem uns, de, uns decorações, olha que legal isso aqui Aqui tem outra cristaleira, ó Então tem bastante espaço para você guardar, hein As suas taças de cristais, taças de ouro, né Vasos de murano, como você quiser. Agora sim, Fernando, vamos para a parte do churrasco. Será que já tem carne assando aí para nós? Vamos fazer um churrasco aí para comemorar o com um o proprietário que vai adquirir a casa, né? Com certeza, viu? Aqui é nosso imobiliário. Nós se propomos a assar o churrasco para os clientes que compram casa. Isso é lei e a gente faz aqui a nossa imobiliária. Olha só, aqui a gente tem uma ilha de branco Paraná, dois, quatro, cinco banquetas em couro e madeira maravilhosas. Aqui a gente tem, gente, ó, uma, deixa eu ver, isso aqui é uma lava-louça, é uma lava-louça, lava aqui as gavetas, bem espaçosas, vou abrir só aqui para eu te mostrar, olha aí, bem espaçosas, aqui uma torneira monocomando, água quente e fria, torneira aquelas de cantores casuais, olha, vocês estão dizendo que a minha voz é bonita, mas eu não vou cantar, hein, gente? <risos> Só quando você que tá vendo no canal comprar uma casa, aí eu canto aqui e a gente bota no canal quando você comprar, tá bom? Olha só, gente. É bom a gente brincar um pouco, né? A lançada desafio, comprou a casa, o corretor canta pra vocês. <risos> Sabia, Fernando? <risos> Tem que cantar. Ó, aqui um fogão cooktop exaustor, tá, gente? Tem LED exaustor aqui. Olha só, gente, ó. Dois, quatro, seis, oito gavetões gigantes aqui. Dá pra guardar muita coisa aqui. Olha só, faca pro churrasco, não tem problema Tem bastante espaço Olha só, gente, ó, muito espaço Deixa eu mostrar a nossa churrasqueira Que é a protagonista aqui Dessa parte Aqui a gente tem, então, um cooktop a gás, tá, gente? Aqui nós temos uma, uma grelha Que é uma paeja E aqui os espetos, tá, gente? São automatizados Deixa eu apertar aqui, ó Aí, ó, os espetos ficam girando, gente Olha aí, que bacana Dá Mas... pra jogar uma partidinha lá, né? De vez em quando e dar uma olhadinha aqui, né? Com certeza, espeta a carne ali, deixa o fogo E a carne vai automaticamente assando ali, gente Então, deixa eu te mostrar agora aqui, ó Aqui a gente tem uma geladeira side by side, Electrolux A gente tem lá a nossa torre quente, que é o forno e o micro O micro e o forno, prontinho ali, totalmente integrado Olha aqui, gente, ó, olha só Olha a vista, olha o lago lá eu Já vou lá fora te mostrar só na corrida aqui te mostrar então a área de serviço e nós temos mais um dormitório de serviço aqui ó, então eu acabei de entrar aqui ó, a minha direita aqui é a entrada da área de serviço ó, a área de serviço equipada com máquina de lavar, com armários aqui a gente tem uh, mais armários aqui gente ó, que é uma dispensa, olha quantos armários você tem, aqui dá para colocar outra geladeira ou um freezer aqui de primeiros socorros para não acabar a bebida né, <risos> aqui então o quarto de serviço ou a dependência de empregada ou pode ser o quarto de jogar como assim Diego? você joga tudo que sobrar joga aqui dentro <risos> joga tudo aí né ó aqui o banheiro dele gente um banheirinho muito bom também ó então nós vimos aqui então a parte de baixo da casa agora nós vamos te mostrar a área de lazer da casa aqui a parte da piscina vamos lá conhecer vem cá com a gente então olha só Gente, quero agradecer vocês, o canal completo essa semana, esse mês, oito anos, oito anos de visualização, sendo que o canal cresceu mesmo, faz um ano e meio, dois anos, quero agradecer de coração, vocês são demais, cada visualização é um presente que você dá para mim, um incentivo para não deixar de parar de fazer material, tá bom? E também atender clientes, a gente já vendeu já para clientes da China, da Europa, clientes de São Paulo, do Rio de Janeiro... E com certeza você pode comprar uma casa com a gente aí É só você agendar, agilizar com o nosso corretor Nós vamos te atender, se quiser eu te atendo pessoalmente também, tá bom? Eu também vendo, gente, sou corretor, também preciso vender, tá? Não faço só vídeo Olha só, vamos voltar aqui na parte de trás da casa Olha que fachada linda, gente, olha os detalhes, ó As curvas, as retas da casa, é maravilhosa essa fachada aqui Aqui a gente tem uma piscina, tá, gente? Essas pedras brancas chama se pedra cachambu, tá? Por mais quente que esteja o sol, ela não aquece, tá bom? Aqui a gente tem uma piscina de concreto, toda ela pastilhada com luz RGB, com hidromassagem. Ali nós temos uma banheira de hidromassagem. Tô caminhando aqui, gente, olha que perigo. Aí o corretor cai, né? Tô caminhando aqui, mas dá pra caminhar tranquilo, ó. Aqui então gente, uma banheira de hidro com luz e com massagem aqui também Ela tem espera para aquecimento, tudo prontinho se quiser Até inclusive o proprietário já deixa ela prontinha para aquecimento Ali um banheiro auxiliar ali atrás da caixinha do gás, tá bom? E olha a vista aqui, vamos mostrar a vista aqui Fernando para eles Olha só, olha só a vista aqui gente, Ó, na beira do lago ó. Ah, Notem tá gente, que o lago ele tá um pouco baixo, tá bom? Uh, porque a chuva aqui no verão fica um pouco escassa Normalmente a água vem até que assim, ó Olha como tá baixo o lago aqui, Fernando Nós podíamos fazer um, uma canaleta e botar uns canos de São Paulo pra cá, né? Vamos fazer uma dança da chuva? A dança da chuva também pode Ó, <risos> oh, o pessoal tá andando de stand-up e caiaque Mas se continuar vai ter que andar de troller no meio do barro aqui né? Tô brincando, gente Lago nunca seca, tá, gente? Pelo menos nunca secou Vamos lá conhecer a parte de cima então, Fernando, da casa? Olha que vista maravilhosa, gente Beira do lago, fundos norte Sol da manhã nasce lá, se põe aqui Tá, gente? Vamos lá, então, conhecer a parte de cima da casa Gente, essa casa tem Cinco suítes, tá? E tem duas suítes master com banheira De hidromassagem, isso são pouquíssimas Casas que tem hoje, duas banheiras Na casa, né? Vamos botar, assim, duas suítes principais Aí, para não dar briga, então Fica duas suítes a critério de você de você comprador, né? Ó, aqui embaixo você pode fazer outra adega O pessoal faz, né? Ou colocar aqui as bicicletas gurizadas, Ou fazer uma brinquedoteca Tem esse espaço aí A escada é revestida aqui, gente Com um granito, então, branco Paraná Corrimão de aço inox com vidro E aqui em cima a gente tem um mezanino Mais uma sala de estar Quero te mostrar Olha só, gente, ó Tá direito alto da casa Bacana, né? Olha aqui então, ó, nós temos aqui uh, um, um espaço que foi decorado aqui com tapete, né? Tapete de... acho que é tapete de, de vaca, não sei. Ou, ou de não boi. de boi também, né? <risos> Duas poltronas maravilhosas, bajur quadra ali, espera para mais um ar-condicionado. Vamos começar pelo começo aqui de cima, Fernando, ó. Aqui então, uma suíte casal. Abertura automatizada. Deixa eu apertar aqui, ó. Enquanto vai abrir, eu vou falando para vocês. Painel de televisão, LED na volta, ar-condicionado já tá aqui. Olha que legal essa cama de casal. Olha o LED ali atrás, ó. Eu tenho um detalhe aqui, Fernando, que sempre quando eu gravo um vídeo, eu passo a mão aqui na cabeceira, ó. Isso aqui é um, isso aqui é um tecido, tá, gente? Olha que legal. Ó, seis travesseiros, dá para você brigar com seu marido e não ter problema de errar. Tem seis tentativas. <risos> Ó, guarda-roupa gigante, duas portas Espelhado, né, gente? Isso aí só deixa a pessoa um pouco mais gordinha Mas não dá nada ó, Ei, botei a mão no vídeo Vou apanhar da, da faxineira aqui <risos> Olha só, bastante espaço aqui, gente O Fernando abriu aqui a sacada Pode abrir Ah, tá aberto ali já, já vou te mostrar Aqui o banheiro, então Aqui com box, ó Olha que legal esse porcelanato Tá bom? Tá bom, assim, Fernando? Olha só, deixa eu te explicar aqui. Aqui nós temos uma porta-janela grande, desde baixo até em cima, ó. Mas note que tem um vidro aqui, gente, ó, para dar a sensação de segurança, né? E para quem tem um pet ou criança, então tá seguro. Mas ao mesmo tempo é uma porta-janela, então entra bastante sol, bastante iluminação, bastante visibilidade e vento aqui também, gente. Olha só o pôr do sol na cama, olha só que legal. Tá na hora de acordar já, é de tarde, né? <risos> Vamos lá, então, mostrar a próxima suíte, então, gente. Ah, lembrando que todas têm piso aquecido, tá bom? A casa é completa essa casa aqui, gente. Tem tudo. Condição de pagamento, localização, toda equipada. Aqui, a segunda suíte aqui de cima, duas camas de solteiro. A cabeceira da cama é a mesma. Tecido com MDF. Já vem com televisão, painel. Aqui a gente tem também já um ar-condicionado split. Aqui o banheiro, então da segunda suíte aqui de cima, ó, aqui também nos banheiros a gente o piso aquecido, ó, aquecedor de piso. Vamos lá agora então, Fernando conhecer as duas suítes principais. As suítes master. Essas são sensacionais. Vamos começar pela da esquerda, vamos deixar mais top por último. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda à suíte da sua casa. Olha o tamanho desse quarto, meus caros todo com tecido, gente, essa aqui é uma cama mega queen, eu acho <risos> grande pra caramba essa cama aqui, cabeceira aqui, gente, ó vamos encostar nela aqui pra você ver, ó. ó, ripado, led e tecido aqui nós temos uma porta janela que abre pro lago, eu vou te mostrar na outra suíte olha que painel bem bonito, cara, aqui ó, duas poltronas aqui pra você sentar, calçar o sapato, ar-condicionado Aqui nós temos um lustre, gente, ó. Que ele muda de cor. Tem três cores aqui. Conforme você liga e de desliga, ele vai mudando. E agora deixa eu, deixa eu mostrar aqui, gente. Olha o tamanho do guarda-roupa aqui. Três portas, do chão até o teto. Olha o tamanho. Isso aqui é para não faltar armário. E essa aqui não é a suíte principal ainda. Olha o tamanho aqui, gente, ó. Gaveta das meias. Aqui também, deixa eu abrir isso aqui, ó. ó. Muito espaço tem aqui, o pessoal que vem morar se preocupa com o espaço do guarda-roupa Fernando então por isso nos vídeos a gente tá mostrando detalhe por detalhe dessa parte né aqui gente é o banheiro da suíte duas cubas a cuba de casal espelho aqui maravilhoso piso um porcelanato aqui que imita o branco Paraná Olha que lindo isso aqui gente aqui é a parte do vaso e aqui meu caro, ó, olha só o box, chuveiro estilo cascata a gás e uma banheira de hidromassagem. Muito top essa suíte aqui, cara. E sem falar que ela tem vista pro lago, a gente Não acabou não mostrando. Agora sim, Fernando, agora vamos mostrar a suíte principal. Aquecedor de piso aqui, ó. Vamos lá então. Vamos conhecer então a nossa suíte principal aqui, que gente. Bela, ó, aqui já começa um detalhe, ó. Piso aquecido digital, gente. Olha só que top isso aqui. Aqui para ligar as lâmpadas. Realmente, Diego, essa casa é diferenciada. É top, né? Eu deixei, eu deixei aqui, gente, olha só. Vamos apertar o botão comigo, ó. Vamos lá, no três, tá? Um, dois, três. <risos> olha só, tá abrindo ali. a Nossa, esse aqui não abriu. Agora sim. Tá abrindo as veneziana ali, então, gente, ó. Olha que vista maravilhosa nós vamos ter pro lago. Você vai estar tá deitado aqui na sua casa. Essa aqui é a suíte principal, tá, gente? Olha só essa cabeceira aqui, gente. Olha que top isso aqui, Olha que confortável. Ó, e essa aqui, ó. Como você vai comprar, escolheu a casa, e seu marido não quiser uh, pagar pra você, você pega, ó, Tem oito oportunidades de acertar a travesseirada nele. <risos> Olha a vista pro lago, gente, ó, da sua casa. Vou fazer uma simulação. Hein? Olha só, gente, ó. Sentadinho, deitado aqui vendo o lago. Então a cabeceira aqui, gente, ó, estofada. E aqui MDF, ó. Que cabe um quadrão maravilhoso aqui também, dá pra colocar. Deixa eu chegar mais perto aqui da vista. Aqui um painel com televisor já instalado. Duas poltronas aqui, uma mesinha aqui. Olha só, gente, que vista maravilhosa, ó. Tela mosqueteira, ó. Aqui também tem mais um vidro no canto, aqui, gente, ó. Poderia ser parede, mas foi vidro, ó, pra você ficar com essa vista maravilhosa aqui. Deixa eu mostrar aqui agora, falando para eles o panorama e os guarda-roupa que tem aqui, que tem muito espaço aqui. A de vidro tá ali, eu já vou te mostrar. Olha só. Dois, quatro portas gigantes. Guarda-roupa aqui, gente. Com espelhado, aquele espelho bronze. Que ele é meio transparente um pouco. Deixa eu abrir aqui, ó. Olha o espaço aqui, gente. Maravilhoso, né? Aqui também, gente. Ó, deixa, eu, deixa eu abrir esse aqui. Bom. Olha só, gente. Muito espaço aqui. E aqui tem mais... Uma, vamos botar assim um puff, assim para você sentar aqui e calçar o sapato, né? É um close aberto praticamente aqui. Agora sim, quero te mostrar e finalizar o vídeo mostrando o banheiro dessa casa maravilhosa. Olha, olha só, gente. Isso aqui é marrom imperador. Isso aqui é caríssimo. É um dos um granitos mais caros importado Olha o detalhe aqui, gente. Ó, dos espelhos com LED aqui na volta. Dois, duas. Cara, me escapou o um nome isso aqui. Como é que chama isso aqui na tua casa, Fernando? Duas prateleiras, vamos botar assim. Isso, só É, prateleira, né? Vamos dizer assim. Uh, aqui a minha direita, gente, ó. Olha só que bacana isso aqui. Tem um vaso aqui, gente, ó. E essa casa aqui, ó, é muito legal se o seu cônjuge faz o número 2 e o cheiro não é muito bom. <risos> Ele fica isolado aqui. <risos> Enquanto você fica tomando banho. Enquanto você fica tomando banho lá, ó. Sabe? Olha só que legal, gente, ó. Aqui fecha só a parte do vaso, ó. Toda ela de vidro, ó. Não sei porque fizeram isso. Algumas pessoas que têm claustrofobia, acho que não vão fazer o número 2 aqui. Mas é uma coisa que dá pra mudar, tá, gente? Olha só agora, então. Marrom imperador, olha que lindo, ó. E aqui, então, a gente a banheira de hidromassagem uma uma massagem maravilhosa para duas pessoas olha a vista da banheira cara olha que lindo isso aqui até toalha já tá aqui para você ó e ali os dois chuveiros chuveiro do casal e você não não precisa se preocupar se você na hora daqueles que gosta de tomar banho assim para todo mundo ver tem uma que se fecha ali automatizado só tá colocando ali tá os fiozinhos estão colocando a espera ali então gente então a casa está mostrada, tour está completo. Nós queremos então te agradecer. Esse é o corretor Fernando Pinheiro, né, Fernando? Fernando Pinheiro. E ele está tá... à sua disposição para mostrar a casa. Serão sempre bem-vindos. Exatamente. Então quero agradecer vocês, então. Fernando pode mostrar para vocês caso vocês queiram. Quero agradecer de coração se você viu o vídeo até aqui. Muito obrigado. Deus abençoe, dê saúde e paz. Até o próximo vídeo. E quer ver mais detalhes da casa, clica nesse link quadradinho aí que leva para o nosso site. Um abraço, gente. Até mais. Tchau.